Tanto quiseram me snobar, hoje elas querem se envolver Reiters querendo me roubar, a sensação de poder Pensam que podem me alcançar, mas só conseguem me ver numa margem distante talvez o horizonte seja muito longe pra vocês Traz gasolina num galão, hoje esses germe vão arder Adrenalina milhão, é o que eles querem, então eles vão ter a liberdade no lazer Cabeça na mira do laser Desgraça que o tempo vai trazer Não quero saber Eu vou reviver, que sobreviver Já sei uma data Tô cortando o caminho dos parasitas Sabe que é nós na fita Fazer de tudo pra me ignorar Vai ser difícil quando eu estourar Meu som tá bombando na sua janela Sua gata começa a cantar Assim ó bum um, pra cima bum um, pra cima bum um, pra cima, um, um, pra cima. Um, um, pra cima, rabinho, pra cima com pra cima, bumbum, pra cima, com pancinha. um bumbum, pra cima, bumbum, pra cima, bumbum pra cima, bumbum, pra cima, rabinho, pra cima com porzinho pra cima, bumbum, pra cima, com pancinha Foda é falar de fudeção Hoje eu só fudo os inimigos, pros meus amigos promiscuos Eu falo das DST e dos risco Sex, drugs e trap Tretas, beats e hack Vários moleques olhuda, várias novinhas de olho no cash De problema só quero trabalho, na real me distraio Quero uma casa e um carro, quero dinheiro pros equipamentos Quero ao menos poder produzir os meus rap fumar meu back, fazer meu corre Sou pela ordem pros que me odeiam, mas sei que me amam Eu digo assim ó Pra cima, um bum, pra cima, bumbum, pra cima, um bum, pra cima, rabinho, pra cima, com por cima, pra cima com cima pancinha, um bum, pra cima, um boom, pra cima, um bum, pra cima, um pra cima, rabinho pra cima, com cima, pra cima, com bum, pra cima, com pancinha. Bumbum, pra cima, bumbum, pra cima.